Pintou o barco? Não, foi uma malizinha que deu uma malizinha tão forte que comeu a tinta. É? é? E aí, hoje não deu pra pescar nada? Deu bastante. Cadê o peixe? Ué, vendi muito e ainda tem um saco de filé aí. Oi moça! Já vou ver, deixa eu conversar com o pai da Bela. Tudo bom? Tudo bem. Esse cachorro é tua? É minha. Qual é o nome dela? Jeribela. Jeribela? É, belinha, mas a gente chama de Jeribela. Que vive aqui em Jeribá, né? Vivemos em Jeribá. Por que, que ela anda assim? Ela teve displasia. E veterinário ruim pela vida dela. E aí, quem é que fez esse adaptador para ela? Fui eu que fiz. Você mesmo que fez? Sim. E ela se adaptou numa boa? Tá, tá se adaptando. Mas vai, é temporário, se Deus quiser. Ela vai se libertar dessa, dessa, desse apetrecho dela aí. Mas ela anda mesmo com isso, né? Ela vive, tem vida com isso. Ela agora tem dignidade. Porque antes ela ficava só se arrastando? Antes ela só se arrastava, ficava triste à beira da depressão. Belinha, tá comendo o quê? Pode parar. Já virou amiga do senhor Ademar, geribaense, né? O senhor Ademar dá até lula pra ela comer. Ah é? É, o senhor Ademar trata tá ela na lula. Olha só. Puxu. Bela. Belinha, para sabia. de comer. Oh. Vai comer porcaria, tu vai ficar doodói. É. Cachorra de raça com sangue de vira-lata. <risos> Quanto tempo que ela tá com essas rodinhas? Quatro meses. Quatro meses? Ela foi de durante dezembro. E se é adaptou é bem? É. Se adaptou tranquilo? É, se adaptou. Fez alguns ajustes, foi fazendo, ajustando até ficar do tamanho dela, de forma que ela ficasse confortável. Agora eu acho que tá, tá de acordo. Ela não dorme com isso não, né? Não, só pra vir à praia. Quando ela acorda, ela o quê? Vem pedir pra... Ela acorda e pede pra levá-la no banheiro, fazer xixi na privada. Ah, é, é? É muito chique. E depois pra vir pra praia, ela pede pra vir também? Ela já espera. O encontro na praia é marcado todo dia. Sete no máximo, ela tá chegando na praia pra caminhar. Ô, oh, Bela. Senhor Demar, cadê o peixe que o senhor disse que pescou? Ah, eu já vendi a maior parte, eu já vendi a maior parte e a, e a outra parte filetei e está dentro do saco, está dentro da bolsa. Olha só. Vai levar para casa para dar para alguns pobres. Isso.